Oi, gente! Vamos para mais uma aula de Photoscape? Bora lá! Vamos fazer estampas. Estampas pra gente sublimar ah, nos nossos vestidinhos, nas nossas roupas, né? A gente quer fazer aquela, uma sublimação inteira. A gente não quer só sublimar a peça ali, uma estampinha. A gente quer fazer uma sublimação na roupa inteira, né? Na peça inteira. Então, a dica que eu dou é sempre o fundo ser branco e os desenhos aqui sejam separadinhos aqui pra gente poder colar uma quatro na outra e não dar aquela emenda, entendeu? Então, é ótimo que o fundo seja branco e seja separadinho aqui as imagens aqui, né, para dar aquela sensação de uma imagem continuar a outra. Tá? Pra gente estampar uma peça toda. Eu usava muito isso na época de bazar. Eu fazia muito esse tipo de estampa da Disney. Estampa pra gente poder colocar, chapar as nossas camas. A gente chapava os nossos tecidos, né? Pra fazer vestidinho. Então, eu vim agora dar essa dica pra vocês aqui. Tá? Primeira coisa. Abre o Photoscape. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você tá baixando o Photoscape, tá? É grátis. Então, vem editor. Aqui, editor. Editor. Vamos escolher uma imagem aqui. Eu estou trabalhando com popo por quê? Porque é o momento agora, né? A loucura do momento é o popo Então a gente está desenvolvendo uma coleção todinho e a Luta está desenvolvendo uma coleção todinha no popo Então já ah, fizemos a, as estampas para pôr na frente da camisa, né? Na, na, na frente da blusinha do menino, da menina. Então, a gente agora quer fazer as estampas para fazer a sainha, para fazer a bermudinha, para fazer a roupinha, né, deles. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma imagem aqui, deixa, eu já fiz algumas, tá? Eu já fiz algumas, pra, ó, já fiz essa, fiz essa, fiz essa, essa, essa, olha só. Sempre... Deixando essa parte branca aqui pra gente colar a 4 daí você consegue tá imprimindo em A4 e você consegue colocar uma do lado da outra, não dá emenda, daí é a hora de você sublimar, tá? Então, aqui eu já fiz alguns, né? Então, ó, já fiz esses, né? Olha só, dá pra mudar de cor também, tá? Eu vou gravar um vídeo ensinando vocês a mudarem de cor, tá? Fazendo outras cores. Vou gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então, meus amores. Então, vamos escolher aqui um. Vamos pegar o dinossauro, tá? Ó, tá assim. Eu vou salvar, tá? Pra não misturar ali com outro. Vou colocar aqui. Dino. Uma pastinha. Aqui, só pra mim saber que é esse ali. Então, eu salvo esse. Eu venho aqui nessa flechinha aqui, ó, meus amores, ó. E... Eu espelho ele, ele já fica no outro ângulo. Vou salvar aqui, tá? E tenho que renomear toda vez pra ele não sair o que eu salvei. Venho aqui de novo na frestinha, ó, já ficou em outro ângulo. Vou salvar aqui, tá? Na frestinha, ficou outro ângulo. Vamos salvar. Então, assim, eu vou salvando vários, ó. Tá? Aqui eu já tenho um desse, eu venho aqui, ó, nessa outra, nesse outro, nessa outra flechinha aqui que é espelhar. E espelhado, o dinossauro virou para esse lado. Então, eu vou salvar, que é outro ângulo. São vários ângulos. Agora, eu venho na flechinha e vou virando ele de novo e salvando. Renomeando sempre. Isso é pra outras imagens que você quiser fazer, tá? Então, agora eu venho nessa outra aqui, ó. Ficou pra baixo. Vou salvar. E pronto. Já tem todas as imagens. Agora eu venho aqui, ó. Combine. Combine. Ó. Vou tirar essas que eu acabei de fazer aqui, tá? Tá? E vou lá onde eu achei, onde eu fiz aquela pastinha pra ele, tá? Se você não achar a pastinha que você acabou de criar, você ah, fecha o Photoscape e abre de novo, tá? Ó, tá aqui. Aí eu venho e trago, ó, seleciono, tá? Botão direito, coloco em selecionar tudo e trago eles pra cá. Tá, aqui eu diminuo pra mim ver como que tá ficando. Aqui. Aqui eu coloco imagem completa, tá? E vou colocando aqui, ok? Vou colocando as minhas imagens aqui. Aqui eu coloco quantas a ah, repartição eu quero. Eu vou colocar seis, cinco. Vou colocar cinco aqui, tá? Aqui, eu como aqui tem uma imagem igual, eu clico nela, ela já me dá com é essa imagem. Aí, eu posso colocar pra cá. Tá? para diferenciar, ó. Pra ficar diferente. Então, aqui, ó. Toda vez que eu clico na imagem, ela me diz qual é essa imagem. Daí, você pode tá colocando aqui, tá? Então, vamos lá. Quanto mais imagem você coloca, mais pequeno fica, tá? Quanto mais imagem você coloca aqui, mais pequeno fica. ficou assim agora eu venho em editar ok salvar vou salvar vou salvar aqui mesmo no dino salvei agora eu venho em combine de novo seleciono tudo e excruo tá aqui excluir. e vou no dino de novo aqui e ó tá aqui o que a gente acabou de fazer agora a gente vai juntando Colocando com esse que a gente acabou de fazer aqui, ó. E ele vai ficando... Formando a minha. Aqui, ao invés de quatro, a gente coloca três. Pra ficar um pouco maior. Ou dois. Ficou assim. Tá? Aí, aqui, eu vou em editar. Tá aqui. Os meus dinos. Venho em salvar, já tenho... Duas estampas prontas aqui. Ok? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Primeiro, vocês vêm editar, tá? E escolhe a imagem que vocês querem, né? Escolhe a imagem que vocês querem fazer. Aí, vocês vão... Escolhe a imagem que vocês querem fazer. Tá aqui. Aí, vocês vão aqui... Hein? vão virando e salvando, virando e salvando, né? Virando e salvando, espelhando, virando e salvando, até fazer aquele monte de imagem. Aí vocês vêm combine e pegam a imagem que vocês acabaram de fazer e vão colocando aqui, né? Vão colocando aqui até fazer certinho. Vem e vão colocando aqui tudo certinho até vocês terem o papel completo ali, tá? Ó Vão colocando quanto vocês quiserem. Quanto mais vocês quiserem, mais a ah, mais grande, mais pequeno, mais pequeno vai ficando a imagem de vocês ali, tá? Então, aí, vocês fizeram isso aqui, vocês vêm em editar. Editou, vocês vão em salvar, renomeia, né? E vão em combine de novo, tira tudo que vocês têm aqui, seleciona, excluir, tira tudo. E vai procurar aquela que você acabou de fazer, que foi esse aqui. E daí, vocês vão colocando aqui, ó, essa junção que vocês acabaram de fazer. E vão colocando aqui, né, sempre ajeita aqui, a imagem aqui, aqui eu vou colocar três, olha só colocar mais uma linha e agora é só vocês salvar vocês vêm em editar né Ver se tá tudo ok vocês querem maior vocês vão lá em combine de novo vem aqui aumenta aqui ok dá para aumentar aqui editar ó aqui já ficou maiorzinho aí vocês vêm em salvar ok Bora lá de novo, fazer mais uma vez. Vamos lá com o nosso Dino, então. Vamos lá. Então, vocês vão vir aqui, salvar, virando e salvar, virando e salvando, virando e salva, né? Aqui é espelhar, aí vai virando, salvando, aí vocês vêm em combine. Combine, vocês vão lá, tá? Tira tudo que vocês fizeram aqui. Coloca todas as imagens que vocês viraram e salvaram aqui, tá? Vamos colocar aqui dois. Vamos ver o tamanho que tá. Vamos colocar mais um. Imagem completa sempre, tá, gente? Imagem completa sempre. Que estendemos a nossa imagem, que era pequena, a gente estendeu para ficar tudo do mesmo tamanho, né? E agora, a gente vai em editar. Vamos deixar grande aqui e vamos em editar. Ó, ficou assim. Vamos salvar. Agora, a gente vai de novo em combine, tá? Vamos tirar tudo daqui, excluir e vamos pegar aquela imagem que a gente fez ó, e vamos colocando aqui vamos colocando aqui vamos ver como é que tá olha só como é que tá vamos deixar ele grande um pouco aqui, tá em alta resolução deixa em alta resolução editar, olha só e vamos salvar e ficou pronto a nossa estampa vamos lá ver como que ficou vamos ver como que ficou a nossa estampa olha só ficou pronta a nossa estampa é só a gente estampar na nossa roupa ok então o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado tá o nosso vídeo hoje foi de falta escape, ensinando vocês a montar uma estampa, um plano de fundo para você estar tá estampando, sublimando na tua roupa, né? Fazendo uma sublimação com uma estampa chapada, uma estampa de várias, vários bichinhos, várias, né? Personagens, uma estampa chapada. Aqui eu trabalhei com Popo Witch, porque a gente tá a gente está desenvolvendo uma coleção completa de popoit, ok?